Fala galera, beleza? Felpon aqui dando dicas para vocês aqui mais uma vez e hoje, guys, estamos aqui na D2. Eu vou dar uma ideia de tática para vocês aqui para vocês aplicarem no time de vocês. Que pode ajudar bastante. Ela é, ela é o famoso Split meio pra B2 aqui da D2, beleza galera? Normalmente a galera é, que faz o split Eles estão. Eles têm muito feeling do, se vão fazer o split ou não, né? Isso é muito legal. Porque, por exemplo, às vezes a galera domina o meio aqui e não vê que não tem nada, aí eles falam, vamos fazer o split, vamos tentar. Aí a galera faz a smoke base aqui e eu acho que é essa aqui. E aí faz a smoke em cima, certinho aqui. Aí faz a Molotov base e já era. fazer um pouquinho mais longa. Agora sim, ó. Aí queima ali, não tem nem o que fazer. Aí você faz o split padrão, né? Uma coisa que uma coisa que pode funcionar bastante pra vocês aqui no split, galera, é simplesmente vocês darem uma fakeada, ou vocês fazerem o um split de trás, dando uma esperada, ou vocês fazerem uma terceira opção, que ela é muito boa pra poder enganar os adversários. Talvez eles não esperem isso e vocês vão, talvez, sair muito bem. Aqui de trás, galera, os smokes padrões... São a da base CT, né, que cai embaixo. A de cima eu faço aqui, ó, pra quem não pra quem não sabe o pixel exatamente, né. É, você vem aqui nessa linha aqui. Aí você para aqui mais ou menos e mira entre essas duas torres aqui, tá vendo? Aí você taca de pé e a smoke vai cair em cima da caixa, ó. Certinho. Aí eles não conseguem ver. O AWP não consegue ver quem tá subindo, beleza? Essa aqui é uma boa tática, é... Você, claro, você faz uma molotovzinha aqui, né, pra, pra poder tirar o parceiro que tá aqui atrás, aqui atrás da porta. Você dando clear nessa área aqui do meio, você consegue fazer um split com mais calma, né, fazer as smokes de trás, não tendo que puxar a bomba aqui, né. Uma dica que eu dou pra vocês, galera, é sempre. Se você, quando você for fazer um split, você tá entrando em 3, 4 pessoas aqui, os que estão atrás, os caras que não vão entrar na frente, sempre ficarem anti-flash. Sempre fica anti-flash aqui. E pra você não tomar uma flash, pra você não ficar cego, beleza? Por exemplo, eles estão entrando, seus amigos estão entrando. Você se esconde aqui, fica esperando só a flash, ou você fica aqui escondido. Fica esperando a sua flash Então tá, tem o tem um primeiro split que eu falei aqui Que é aqui de perto, você viu que dá pra splitar Você tá com as smokes e você splita Tem o um split de trás aqui padrão E tem um split que ele é bom Porque ele pensa que aí, você dá a entender Que você vai pra B1, mas você acaba fazendo Um split, por que galera? Se você dominar varanda aqui, aí você faz essa smoke Na boca aqui, a galera já fica meio Pronta pra uma entrada B1 Aí você vem aqui galera e mete a smoke da base CT Se eu não me engano é essa aqui ó, vamos ver se cai certinho Certinho ó quando você mete essa smoke, pronto, os caras vão falar, ah, ele tá entrando varanda. Aí você bota um cara, faz uma bangzinha pro alto aqui, ó, e falta um cara pra cair bacete aqui, tá vendo? Nisso, o resto do time que fez as bombas varanda, nisso, o resto do, do time que, dos times que, jogadores, né, o resto do seu time que fez as bombas na varanda ali, eles caem pelo meio e splitam junto com você, porque vai ter a smoke da CT. Eu vou fazer aqui pra vocês aqui, ó, vem, algum, vem um cara aqui. Faz a smoke aqui, precisa nem vir muitas pessoas. Vem um cara aqui, faz uma smoke aqui. O outro aqui, faz essa smoke da base. E um já fica pra bangar. E o resto já vai voltando pro meio. Aí o cara banga, duas, pula pra base CT, tá vendo? E vocês splitam. Olha a smoke ali, ó. Tampando a visão dos caras lá da B1 Nisso você vai ter um cara na base CT aqui Splitando junto com vocês para ir em direção a B2 Então essas é são três opções né? As duas mais conhecidas e essa aqui é uma dica pra vocês De como fazer um split para B2 é, Diferenciado, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos, tamo junto, valeu!